Fala galera, beleza? Bem-vindos aí mais uma vez ao canal City Games, eu sou o Will e hoje eu trago para vocês o oitavo episódio da série Gameplay que eu trago aqui para vocês de The Last of Us 1. Legal? Lembrando que o grande objetivo aí dessa série né que antecede aí praticamente o lançamento The Last of Us Parte 2 É justamente a gente recapitular Toda a memória, né, toda a história na realidade E entrar no clima do jogo e, e a gente Nesse episódio aqui A gente acaba de encontrar o Henry e o Sam né, Durante a história do jogo em Que é uma história né, Uma relação bem marcante aí, é, Dessa parte do jogo Então, espero que vocês Continuem com a gente até o final Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever E se você curtiu o vídeo Dê um joinha e, os, e coloque aí o que você achou nos comentários, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para o gameplay. Desculpe pela arma. Legal, desculpe, desculpe pela arma. Provavelmente eu faria a mesma coisa. De onde você é? Lá de Hartford. Sério? Dizem que lá acontecem uma feira de É, os militares abandonados, por isso fugimos. Provavelmente o lugar está como esse agora. Temos que tomar cuidado. Estamos perto de uma das áreas de atenção deles. É só você e a sua filha. Prometeu uma pessoa que puderia dar. Ah, Opa, uma sala de suprimentos. 25. Legal. vamos ver o que a gente já consegue fazer isso aqui não só que não. a gente já consegue utilizar uma isso aqui não precisa a gente já está cheio disso de, de, de kit legal Antigamente as TVs grandes eram desse jeito aqui, caríssimas. Pouco imprimido, energia, ah, valeu, bem a pena. Bora. Peraí, peraí. Todo mundo quieto. Afastem-se das janelas. Eles já foram. Cara, essa merda de caminhão está nos perseguindo desde que chegamos nessa maldita. Sam, o que você está fazendo? Nada. Joga isso fora. Minha mochila está praticamente vazia. Qual é a regra sobre pegar coisas? Está muito leve. A regra. Qual é? Só pegamos o que precisamos. Isso mesmo. Agora vamos. Maldade, hein, cara? Esse lugar é muito longe? Estamos perto. Bem perto. Galera, olha aqui, ó, o um easter egg Um Uncharted Board Home Eu comentei num, num, nos primeiros episódios, né, que tinha Que esse universo era o mesmo universo de um Uncharted E aqui mostra, né, comprova pra vocês que é exatamente, ó Jack, Jack Drake Legal, Bem bacana Jack Dexter, né? Drake é o protagonista do Uncharted. Ixi, tem uma galera ali. Ali alguns suplementos. Tá faltando, na realidade, aqui tem um cara. Vou pegar esse que tá aqui. Pra que tá cheio, esse galera? Moleco ali. Onde está esse cara? Encontrou algo. Ainda é acabando de ver, Nossa, isso é brutal né? Imaginando como não vai estar no Trash of Us Part 2 Nossa, se ele é coroa aqui, aqui Tem alguns Porta. Tem certeza que é seguro estão perto deles? Sou o único que tem a chave, cara. Onde conseguiu isso? Mordei, mas... Luiz. Agora ele não vai se <risos> devolver. <risos> Entrem <em> todos. <risos> é aqui atrás... Lucas Rios. Pílulas, como muitos fazem, mas é pílulas. Tem mais uma luteada aqui. Chegamos! Bem-vindo ao meu escritório. Quanto tempo estão escondidos aqui? Alguns dias. Mas achamos um pouco de comida. Toma. Mirtilo, achei um estoque deles. Quer um pouco? Não. Ei, cara, relaxa. A gente tá seguro. E? Esperando a oportunidade certa. E? Toma. Dá uma olhada nisso. Olha esses filhos da puta. Todos os dias se reúnem lá embaixo, protegendo aquela ponte. De noite, só sobra um bando de esqueletos. Depois do pôr do sol, é a nossa chance. Sem a maioria deles, passamos sem que nos vejam. Pode ser. Ah, vai dar certo. Com certeza vai. <risos> nossa. <risos> tá pronta? Ah, era aí. <risos> <Oi>. <risos> Já faz um tempo que aquele garoto deu um sorriso. Ela nem parece incomodada com tudo isso. Aonde estavam indo? Ouvi falar que os vagalumes têm uma base no Oeste. Vamos desalistar estar com eles. É. É engraçado. É que parece que tem muita gente apostando tudo nos vagalumes ultimamente. É, talvez tenha um motivo para isso. Então não sabem onde eles estão e vão arrastar ele pelo país para encontrá-los? Ah, quer saber? Quem sabe eu me preocupo com meu irmão e você com a sua garota. Cool. Calma. Também procuramos os vagalumes. Chegamos. Chegamos. Tem uma estação de rádio militar abandonada saindo da cidade. Os sobreviventes do nosso grupo tem que nos encontrar lá, amanhã. Se você e a garota quiserem vir, vai ser essa noite. Acho melhor descansarmos. pra Também né? tá imagina, né, cara? O jeito que a filha morreu. O cara não tirou nem a mochila para dormir. Ele disse que é hora de ir. Então, bora. Agora vamos andar rápido, tá bom? Não importa o que aconteça, gruda em mim. Que nem cola. Que nem cola. Que nem cola. Que é Beleza? Beleza. Certo. Todos prontos? É. Ok. O bicho pega. Já fez isso antes? Relaxa, velho. Espero que você saiba o caminho. O que tem aqui? Mais algumas engrenagens. A ponte. A ponte, Josh. Vamos ali. está com coisa para Matamos uns infectados, mas não há sinal dos retrosos. Você acha que eles ainda estão na cidade? Fica tensa. Vamos ter que fugir da. nas sombras aqui. Okay. Ei, ouviu isso? Instalador? É, ouvi, mas não tô vendo nada. Uma flechinha estaria boa aqui. Okay. Merda, eles nos viram. Hum. Achei um lugar pra se esconder. Viu você, né, querido? Ah! Ugh! Ugh! Eu não queria trocar uh, tiro com esses caras. Me dê a cobertura! Não aguento mais! Me dê cobertura! Tire ele de mim, Joel! E tem que ir pra trás, não. Opa! Vem aí? Pelo menos né, cara Vamos gente Fiquem de olhos abertos Ainda não saímos dessa bagunça Dá uma olhada Tudo bem Sam, vamos lá tá bom, vamos Ótimo Vamos Bom, temos que levantá-lo. Sinto muito. Vamos embora. Que? Que isso é ridículo. Ei, agora. Mas que droga, Henry? Ficamos juntos. Cara pelantra. Vai, vai, vai, ah, droga. A pilantra, né? vai, vai, vai, Vamos vai, um Beleza. Então cheio já de Deixou a gente, hein? Galera, outra parte aqui. De um easter egg, Do um charter, se eu não me engano esse bar. É o começo do um charter 3. É, pra quem jogou sabe que no início do Uncharted 3 tem uma briga, né? <SILENCIO> Baixa Nossa, Joel é Aqui nos filhos Nossa, nossa, minha é corajosa, hein? Vamos dar aqui um pouco. Até que fui bem, né? Não deixa subir a cabeça. Deixa isso ir pra trás. Fazer um. Então, galera, como eu estava comentando, esse, uh, esse bar aqui, se eu não me engano, no início do Uncharted 3, tem, você começa aqui, ó, no Sullivan's Pub. Então, se eu não me engano, acontece uma briga exatamente aqui, nesse bar, no Uncharted 3, se eu não me engano, no início do jogo. Bem bacana. É isso mostra, né, que esse, os jogos aconteceram acontece no mesmo universo, tá? Vou tem alguma coisa aqui. De onde tem lugar para subir aqui? Aqui aqui? <coughs> pode ser aqui? Será <coughs> que eu não entendi Não lugar para subir? Acho que deve ser ali. Deixa eu ver. E os um bug Aí só aqui quando em algum lugar isso aqui Não posso subir em lugar nenhum na realidade, né? É pra tirar da frente a ponte de Osasco aí. Corre, corre, corre, corre. Corre, Joel, corre. Quantas balas você ainda tem? Vão nos matar! Que outra opção a gente tem? Vamos pular! Não, é muito alto e você não sabe nadar. Vou empurrar você pra cima e você corre. Nossa. Nossa senhora. Me matei afutando! Ellie! Sem discussão! Ellie! Nossa. que na gameplay, uma das últimas gameplays que fizeram Aparece a Ellie nadando, né? Ele tá acordado! E você? Estamos vivos <risos> Tá Viu? O que eu disse, hein? Ele tá bem, tá tudo bem Tudo bem, eu maluco? Muito, muito, viu vocês tinham se molhado pra caramba quando... Qual é seu problema? Ei, mo... Harry! Pra tudo trás! Ei, ei, ei, ei Ele tá irritado, mas não vai fazer nada Tem certeza? Pare! Joel! Ele nos deixou lá para morrer. Não. Vocês tinham uma boa chance de sobreviver. E conseguiram. Mas voltar por vocês significaria arriscar a vida dele. Afaste-se. Se fosse o contrário, teria voltado para nos buscar? Salvei vocês. Ele também me salvou. A gente ia se afogar. Tá tudo bem, eu tô bem. Sabe, ainda bem que nós vimos vocês. E a torre de rádio fica do outro lado desse penhasco. Ok, o lugar vai estar tá cheio de suprimentos. Vai ficar feliz por não ter me matado. Vamos fazer uma busca nessa área, ver o que encontramos. Enfim, deram uns dedinho e tá tudo certo. Tudo bem? Tá. Vamos procurar a torre de rádio. Ei, hey, pode ser que tenha alguma coisa naquele barco lá. Então, ultimas diminuições. Olhos abertos. Eu sou macaco velho. Hum, pai, mano. É nóis. Que é milianos. Na água, um monte de partículas é mais um para ela opa, achei mais um colar de vagalumes. acho que aqui embaixo não tem mais nada Vamos ver na frente do um barco se tem alguma coisa É, também não tem nada Vamos sair por aqui Não posso ir por aqui Por um segundo Pensei que você fosse atirar É, eu quase atirei Tudo bem com eles Acho que é bom que eles estejam aqui Acho que tem razão Todo mundo tinha barcos antes Eu tinha um iate enorme Sério? Não <risos> Está melhorando. Ei, ele Acho que encontramos algo. Vamos ver o que é. Ei, acho que isso chega até o outro lado. Me ajuda com isso. Uma pinga ali. Não vai me deixar pra trás de novo, hein, mano? Vamos, crianças, vamos! Certo! Uh, vamos lá! Fecha, Júlio, deixa ele pra trás. Você é. Certo! Sacanagem, né? Apague as lanternas. Certo! Não, não, não, não. Alguém finalmente aprendeu. Ah, Para que lado? <risos> ah, ah. Tendo que achar que ah estou caindo. Tendo que eu estou caindo. Pingente, isso aqui não tinha encontrado das vezes anteriores que eu joguei. Joel, a gente devia ver o que tem aqui. Ok, olha desse lado. Tá, não tem nada. Se você abrir isso, posso rastejar para o outro lado e abrir a porta. Ah, é? Que rato grande! Uma ratazana. Um aqui também. Você acha que eles vão com a gente até a casa do dono? Não sei. A gente tem que ver o que acontece até lá. Bilhete do esgoto. Fique fora por alguns, fiquei fora por alguns. Pique fora por alguns meses e o mundo não perde tempo em ficar na merda. Para todo lugar que você vira, tem infectados. E não infectados. Tem tão... E não infectados. Tentando te notar. Nenhum, não estão mais lutando pela cadeia alimentar. Eu estou meio chocado por ter sobrevivido tanto tempo. Esses esgotos. Esses esgotos. São bem seguros. Saídas e entradas limitadas facilitam a defesa. E se alguém entrar aqui, posso despistá no labirinto. Posso não ser durão, mas sou rápido. Talvez eu precise esperar por aqui até, até que as coisas se acertem lá em cima. Acho que me tornei um homem topeira 300 votos. Desde me sorte. Ixi. Aqui eu já tenho um suficiente. Hein? Vamos ver se para cá tem alguma coisa. Ei, por aqui! Precisa achar munição, de... munição de pistola. Acho que para cá não tem nada, não né? Vamos, ele Baratons, vamos um, um, um puzzle aqui. Eu não Não tem nada. Tem que ter um pallet ali para. Tente você, é isso aí. Funcionado é embaixo, não tem nada. Estou de Sci-Fi Tumas aqui Conheci algumas pessoas que não queriam atirar em mim à primeira vista. É chocante, eu sei. Trocamos alguns suprimentos e continuamos por nosso caminho. Eles tinham crianças com eles e pareciam bem bem assustados. Quase contei a eles sobre este lugar. E se eles fossem como os outros e... E se eles fossem como os outros? E se... Sabe de uma coisa? Não me importa. Qual é o sentido de sobreviver se você não ter alguém para re... De suas piadas infâneas? Amanhã eu vou procurar por eles. Eu se eles se juntar a mim. Ixi... Tá cheio, e terminado para cá. Yo, você sabe? Tô. Ah, muito bem. Que espera Ah, quero sair um logo desse lugar. Vê se o gerador ainda tem combustível. não tem nada Ah, o que que é isso? Você acha que tem gente aqui? Talvez. que? É um tipo de alarme. Não escuto nada. Alguém morava aqui? Eu poderia aqui. Alguém pensou que podia manter um lugar assim segura. Uh. Uma mini shot. Cara. A escopeta curta. Futuro, tempo. Vamos continuar. Só podemos esperar que não haja mais deles. Incerto, é certo, eu sei. do outro lado tem alguma coisa, de onde eles viram lá uhum. Vamos ver por cima Bilhete do coletor de chuva tudo Bem tudo, eu só queria te escrever uma mensagenzinha e dizer que esse coletor de, chu de chuva foram uma ótima ideia Super inteligente de coletar água sem ter, que, sem ter que sair do lugar. Espero que não se importe. mas dê às crianças umas arminhas de água. Então, é claro, tenho, tenho ficado ensopado o dia inteiro. Se não, no arquivos em aviso, e eu pego de volta. Te vejo. Te vejo na janta hoje à noite. Quem a vida me guarda. É. Aí eu estou fazendo o seu pão de carne especial de novo. Ixi. Vamos ver como a gente consegue fazer. Não tá bem. A galera vai ver aqui mesmo. Na realidade, um daqueles deveria ser o uísque. Estamos presos, acho que todo mundo está morto. Algumas das crianças estão comigo. Fui infectado te... batendo na porta. Não sei por quanto tempo aguentaremos. Se isso os outros tiverem, estiverem vivos, talvez eles possam nos encontrar. Se precisar, parei com que seja rápido. Cael. pra cá, agora sim, desenho. A gente vê, tá aqui, tá nos ratos. Bora, putz, você está bem? Tá sim, tudo bem. Foi eu, acho que acionei algum portão de segurança. Ellen, é, vê se levanta isso. Então. Isso é estranho. Tá. Eu sei, é Estaladores! O Essa coisa não se mexe, cara? Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Henry, temos que sair daqui! Proteja ele! Vai! Nossa Senhora. Nossa, três? Achei aqui, ó. Eles quebrou ah. meu. quebrou meu facão Usei todo o facão, eu não queria. A galera ficou toda infectada aqui, né? Ficou toda infectada. De banheiro como uma sala de aula? Agora vamos pensar em sair. Daqui. Aposto que eu vi muitas aqui. Pessoas, quer dizer, parece um assim. aqui. Nível 3. Não sei se eu deixei alguma para trás. Ela demorando a aparecer. Hum, garoto. vocês de mudar a dublagem, né? Vamos ver o que tem aqui. Denim, nossos protetores. É, é? Cadê? Joe! Sou... Sam! Ai, graças a Deus! Temos que continuar correndo! Basta. Ali! Sam! Corra! Eles são muitos! Fecha! Ellie, se afasta da porta! Talvez não saibamos juntos! Sam! Ele entrou rastejando! Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui. Bom, então corra! Todo mundo para cima. Si. Vamos lá! Vamos lá! Rápido! Ei, vamos! Né? Você não vai ficar aqui. E você? Bem. Vai. Se prepara! Não, caramba, perdeu o triângulo É droga A porta estava aberta já Se prepara Nossa. Bem intenso. Droga, você tá brincando comigo! Ah. Obrigado pelo aviso, ah. rapazes. Infectados. Estamos perto. Vamos, vamos. Galera, a gente vai estar por aqui. fazendo uma missão aí com a dupla do Sandra bem intensa. O jogo tá ficando bem interessante, bem bacana. Ah, a história das pessoas, né? Se encontrando aí. Eu agradeço mais uma vez a companhia de vocês. Fique com Deus e... Fui! Valeu!